Chegou o grande dia de testar a atualização Abrindo o jogo, ver as novidades Comprar o Passe Royale e é claro, eu vou dar Passe Royale para vocês aqui do canal É isso, estamos abrindo o jogo aqui pela primeira vez Junto com vocês para poder ver o que acontece de diferente Até tela inicial a gente já viu que tá inundando Tá uma loucura Já veio o banner aí de atualização A primeira temporada chegou Temporada 1 Passe Royale está na área Ganhe um visual de torre, um emote, outros prêmios Aproveite a nova carta, a nova arena, os novos modos de jogo e mais E aqui a gente já vê o início de uma nova era Passe Royale, rapaziada A partir de agora teremos temporadas no Clash Royale Temporadas é, com é, é, temas, né? Com temas como a gente já conhece em outros jogos E aí com possibilidade de comprar o Passe Royale e conseguir é, ganhar skins, ganhar no as novidades da temporada E também aí tem muitas coisas legais como reentrar em desafios sem pagar gemas Olha que loucura Bom, vamos lá, vamos colocar aqui legal Fechou a temporada, eu fiquei com 6.014 troféus Eu cheguei mais acima, eu cheguei a 6.129 Mas fechei com 6.014 Por... Por, por conta do, das coisas que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos Não deu muito tempo de ficar focando tanto Mas, foi uma quantidade boa de troféus Vamos lá, vamos ver aqui o que acontece Estamos aqui com 4.075 Voltamos para 4.075 Fechamos a, a, aí bem É, na verdade para pegar os, os bônus A partir de 4.075 Até mil e pouco Que é onde eu vou resetar nessa temporada Então, vamos começar agora já coletando Todas as recompensas que nós ganhamos por chegar aí, resetar e ficar com 5 mil troféus. Vamos abrir aqui esse baúzão o baúzito do relâmpago. Jaula, ganhamos jaula. E vamos tentar trocar aqui essa carta épica. Balão também, precisa de mais trocas aqui. Tem espelho, não quero. Tem veneno, já tá no máximo. Tentar a última vez. Boa, agora funcionou. Jaula e. O goblin gigante, muito bom. Essa deu bom, hein? Agora pegar aqui mais um pouco de ouro também, mais uma umas cartas épicas, é bom para mim tanto faz, então tá, tá, tá legal. Baú lendário, baú lendário, o primeiro baú lendário que a gente ganha aí com 4525 tá aqui na mão. Comenta aí embaixo qual a carta lendária que vocês acham que vai vir neste baú. Vamos abrir agora juntos, coletando aqui para ver a carta lendária, tomara que venha truco. Princesa, não veio o tronco, mas veio a princesa que morre pro tronco Princesinha pra gente aí, mais uma carta lendária 4700, sou coletar que a é recompensa, ouro um token lendário, isso é muito bom Token lendário pra gente aqui, mais uma carta lendária que a gente vai poder trocar Baú épico, baú épico pra gente aqui também Barril de Goblins, lançador, dragão elétrico, muito bom E agora, é, já tá no máximo também, né? E, é, ou tem cartas pra ir pro máximo Esqueleto gigante também Bom, chegamos aí, resetamos com 5.007 troféus. Temos que subir aqui tudo de novo para tentar pegar. Eu cheguei aqui, ó, 6.129, se não me engano. Vamos até dar uma olhada aqui para poder confirmar. Eu cheguei aqui. É, não aparece. Ah, parece sim, parece sim. Parece aqui, ó, 6.129 foi o meu recorde, mas o meu recorde aí de fechamento foi 6.014. Porque foi quando eu, eu tava quando fechou a temporada. Dá, é triste, né? Devia ficar o, o outro recorde, não esse. Bom, vamos deixar aqui abrindo um baúzão aqui também. Ah, tem aquela questão ali, ó. É, obtém o real e cria uma fila de baús que serão abertos automaticamente. Que bacana! Isso é muito legal. Eu posso deixar aí né, é, já na sequência os baús para serem abertos. Não precisar ficar entrando para abrir eles. Bom, eu não vou abrir o baú ainda. Vou abrir só esse daqui, na verdade. Pra poder pegar, porque já tá aberto E a gente vai ver daqui a pouco como a gente vai fazer aí Com o passe, calma que vocês vão poder ganhar Passe Royale, manos Vamos pegar aqui em cima Um baúzito aqui também Pra poder fechar esse, Essa missão Abrir o um baú épico, mais um baú épico pra gente Fúria, X-Bow Tomara que venha carta, no... opa Carta que eu preciso, carrinho de canhão e agora, Exército Esqueleto, tá bom, não tem problema, 12 dele é ouro, né, é mais ouro, tem ouro pra caramba aqui pra gente, hein Muito bom, aqui tem aqui as novidades aí, referente à atualização também Bom, vamos ver aqui, ó, temos aí algumas novidades, deixa eu ver aqui o deck de emotes Aparece já aqui, ó, no deck de emotes já aparece aqui o um novo visual de torre do rei ali, ó Que a gente, de torres que a gente compra... Que a gente ganha quando compra o passe de batalha Então, daqui a pouco a gente vai ver também isso daí Deixa eu ver aqui, mudou alguma coisa? Mudou essa questão aqui, ó Do, do passe da temporada 1 Calma que a gente já vê A gente vê aqui na tela já o, o barco, né? A nova arena aí, lendária, que é essa daqui, ó Que por enquanto vai ser o, o barcão, né? Por enquanto a liga lendária, a arena lendária vai ser o barco Vai ser também por temporada Vamos ver aqui nessa tela ah, inclusive eu tenho que pegar aqui, ó Tá no dia de coleta, ah não, eu já coletei todas as minhas recompensas Deixa eu ver aqui, aqui a gente tem aqui os tokens que eu ganhei E vamos pedir aqui, claro, um, algumas cartinhas, algumas cartinhas Vamos pedir aqui a, a jaula, né? Beleza, show de bola Aqui nós temos já, termina aí em 2 dias e 15 horas O desafio do pescador Dá pra entrar já aqui, ó Use o pescador para ajudar na batalha Ao perder 3 vezes você está fora Mas ainda terá a chance de zerar as derrotas e manter o seu progresso, ou seja, dá pra você continuar seguindo aí, é, jogando o desafio do pescador é, Utilizando a reentrada do momento que você parou, você perdeu com 6, vai continuar com 6, isso é muito bom também E ó, se você tiver com passe royale, você não tem limite de derrotas, você continua jogando E é um, é GG fácil Você vai fechar os desafios Olha que bacana e olha como ajuda A galera aí, esse passo de batalha também Muito bacana, bom Vamos parar de conversa e vamos mostrar agora A loja aqui, porque é o seguinte Olha o que nós ganhamos É muita coisa de graça Meu Deus do céu A gente ganhou muita coisa de graça, deixa eu ver aqui embaixo Ganhamos ouro Quatro tokens, um de cada e um baú lendário. Além disso, ainda tem aí pra liberar o passe Royale. Passe Royale pra liberar também. Muito bacana. Bom, vamos ver então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos, é claro, pegar aí as nossas recompensas. Vamos ver se dá pra comprar aqui as coisas da loja. Eu gosto sempre de comprar tudo pra poder é, aumentar aí meus. Opa, beleza, pegamos tudo. Aumentar os pontos estelares também. E a gente vai agora resgatar os presentes, mano, antes de comprar o passe royale Vamos lá então, resgatando aqui o primeiro presente, 5 mil de ouro, muito bom Ah, vai abrir aí o peixe na fuça Vamos pegar então os quatro, os quatro tokens também Pegamos aqui os quatro tokens e agora o baú lendário Qual será a carta lendária que vem nesse baú? Comenta aqui embaixo, hein? Clicamos aqui, baú lendário, tomara que venha o tronco, vamos lá, tronco, tronco, tronco, tronco, vem tronco, mago de gelo, não veio tronco, veio mago de gelo, 9 20, tá bacana, abrimos ali o peixe na fuça, peixe na força peixe na força agora vamos então falar de passe royale, bom, a gente tem aqui já ah, os detalhes do passe royale, a gente tem ali ó, passe royale, a gente tem... Ativar o passe royale, temporada 1, inundação E a gente vai ter aí vários, vários presentes, premiações Conforme a gente consegue coroas, né? Então a gente vai aí até 35 coroas, é isso? 35 coroas Sendo que na última coroa a gente tem baús lendários E tem coisas legais, porque você pode resetar aí Trocar cartas, utilizando raios, você vai ver depois durante... O, o, o progresso eu vou mostrar pra vocês também Já estamos ali, ó Consiga coroa pra liberar essa liga Sem o passe royale Uma liga é desbloqueada a cada 24 horas Durante as últimas 48 horas Serão desbloqueadas duas ligas por dia Muito legal, hein? E aqui no meio você tem também o visual da torre Se você obtiver o passe royale Muito bacana, hein? Bom, eu vou sortear Eu vou sortear não, eu vou fazer uma promoção É, eu vou sortear uma promoção aí pra vocês Que seguem o canal Bruno Clash Bom, a gente vai... Resgatar aqui a premiação Desse passe royale Mil de ouro ali pra gente, já resgatamos E aí agora fica liberar, fica Parado ali ó, só amanhã Eu conseguiria é, resgatar Esses outros, esses outros prêmios aí Ah não, é com coroa, é com coroa Consiga mais coroas pra liberar essa liga então eu libero a liga conforme eu pego aí as coroas Então eu tenho que pegar a coroa se começar a liberar as ligas Sendo que uma nova liga aí acho que só libera depois de um dia, acho que é isso mesmo Bom, é o seguinte, pra você conseguir ganhar aí um dos passes royale Você vai ter que fazer o seguinte, vai lá no meu Instagram Arroba tem essa foto aqui Essa foto que você tá vendo aí também É o seguinte, nessa foto você vai curti-la Vai seguir o Bruno Clash, é claro Segue lá o perfil Bruno Clash E marca dois amigos nos comentários Marca dois amigos nos comentários As regras estão aqui embaixo, tranquilão pra você E você consegue aí, já estar concorrendo ao passe royale integral Eu vou sortear pra vocês três passes royales Então é só chegar lá, curte a foto Segue o Bruno Clash lá no Instagram E fica torcendo porque o resultado sai dia 7 do 7. Fica ligado, você pode ser um dos vencedores, beleza? Bom, vamos aí ativar, é claro, o nosso famoso Passe Royale e vamos pra GG. Vamos lá então, agora. É isso, já compramos o Passe Royale, tá aí liberado pra gente, desbloqueado. GGzaço, conseguimos aí algumas boas recompensas. Temos muita coisa pra fazer aqui ainda, mas isso a gente vai fazer em um outro vídeo. O que eu mostro pra vocês de imediato, já de mudança, é meu nome agora é Dourado. Aí sim, hein, rapaziada, tá bonitão, ó. Bruno Clash douradão ali, lindo demais. E também outra coisa, a Torre do Rei agora vai ser liberada. É só eu chegar ali, ó, na quantidade de coroas, que é tranquilão. E liberar a ah, o visual de torre, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Quer também conseguir a sua? Quer liberar o seu passe é, Royale? É só então participar da promoção. Vai lá no Instagram @brunoclash e participa. Olha que bacana, hein? Já posso participar de graça e não preciso pagar. Mais nada pra reentrar É isso mesmo, essas são as novidades Do Clash Royale, espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, se você curtiu, não esquece De sair sem, não saia sem Dar o seu like, né, se inscrever aqui No canal, apoiar o canal E é isso, mano, espero vocês Na próxima e espero vocês no próximo vídeo Tamo junto, não esqueça Boa sorte a todos Nesse sorteio Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, valeu Fui